Instaura a minha adoração, derrama Teu Espírito, vem me guiar. Pai, renova o meu coração, derrama junto a Tua unção. nos livra Tu és o Pai que nos sara Toda adoração Toda sujeição Toda admiração Majestade Toda adoração, toda sujeição, toda admiração, majestade. Restaura minha adoração, derrama Teu Espírito, vem me guiar. Pai, renova o meu coração, derrama junto a Tua unção, vem me curar. Tu és o Pai nos livra Tu és O Pai que nos Sara Toda adoração Toda sujeição Toda admiração Majestade Toda adoração, toda a sujeição, toda a admiração, majestade